Que saiba que nesta Black Friday você pode dormir aí. Vindo de toda a região, tornando Black Friday. falando que é o super. Com Mais de nove mil lojas em liquidação na região metropolitana. Lucros de vendas a partir. As melhores ofertas para quem não vai. Ofertas e horas. Você sabe quem quer chegar primeiro? nas lojas. A temporada da gripe começou cedo. Parece ser uma variante inédita da gripe. Ela só começou a Pegando especialistas e esse outro fato que complica. Estava pensando em ficar em casa. Notícias de última hora. destaque a relatos não confirmados de um, um surto, surto de varíola. varíola. É uma situação altamente treinada para. Não, cheguei... não tem trens, as pontes estão fechadas. É uma zona varíola. de guerra lá fora. É Mas um Perigo bem. Mas que há, dizem que o não é bom. tem vacina suficiente para interromper, Esta não é uma situação de pânico. Uma cidade norte-americana, inteira Agora isolada. Agora Verde, o Central Park foi transformado num imenso e seminário. de falta de energia, vazamento de gás, incêndios, o governo... Já esperamos vai... outra noite de saques generalizados. O povo de Nova York está implorando... Cadê os policiais? Todas as unidades. Incêndio em Rio, a maioria de Rio. nossos primeiros socorristas estão não mortos. Não tem recursos disponíveis. Estamos tratando como animais. Não é o nosso trabalho, não fomos treinados. Quando fomos convocados, sabíamos que a situação era crítica. Pior do que as pessoas imaginavam. Somos um grupo de agentes de elite incorporados e altamente habilitados. Só chamam a gente quando tudo mais já fracassou. Não temos regras, não temos limites. Nosso trabalho é proteger o que resta. Somos seus colegas. Somos vizinhos seus. Podemos até ser... Amigos seus. Mas quando somos chamados... Deixamos tudo para trás. Nós somos... A Division. Vamos detonar essa porra! E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Crazy Skin. Caraca que abertura foda do The Division, hein? Bem louco. Ó, Já estamos aqui já para customizar o nosso personagem. Rosto 1, 2, 3, pin Olha só. Agora tem que escolher aqui o cara. Deixa eu ver. Isso aqui, ó. Não hum, tem mais. Tem mais Esse set aqui era a cara Base, né, do, do beta A galera tava, deixou só aquele disponível Vamos ver o que mais Que tem aqui então De repente pode ser esse aqui Esse aqui mesmo Então agora já dá pra customizar bastante coisa né, Diferente do beta, que o beta era mais pra ver é, Servidor Essas coisas aí, né Vamos lá então Quero esse cara, cor de pele, um, vamos deixar branco, mas vamos deixar que cor rosa um, vamos deixar é, normal. Não dá nem pra ver aí esse cara mudando. Dá sim. Essa cor aqui, ó, meio que castanho, claro. Sei lá, Cabeiro. Agora, meu, vamos ver no cabelo o que que tem. Vai, ah, cabelo, cabelo. Eu vou fazer o eita pô Não tem mais careca que isso, não? Tem que ficar com essas falhas aí. Olha só a sua falha. é careca, careca, né? Mas tá bom. Barba. Crazy Skin, meu. Não, vai barbou mesmo, cara. Cor do cabelo. É esse aqui, ó. Quase nada o tom, né? Vou deixar isso aqui, ó. Vamos lá, marcas. Cicatriz. Vamos meter uma cicatriz aí, mano. Olha lá. Aqui é sem cicatriz. Aqui é com. Aqui tem uma na bochecha. Caramba, aqui é uma mordida, isso aqui. Tem uma cicatrizona assim Só tem 5 até a quinta mesmo, vai Pintura de guerra, tatuagem, e aí? Não dá pra eu ir lá pra baixo? Ah, pintura de guerra aqui tem pintura de guerra, não, cara, hein. Pera, pintura de guerra, não. Um. Um, tatuagem. Ai, ah, no pescoço. Meti a barbona lá, não dá pra ver nada. Essa aqui Tá legal. Tem bastante tatu, hein? Não tem a do Crazy Skin aqui, será? É nós! Qual que era que eu gostei, hein? Essa aqui. Assim como... Saturação, pô, legal! Deixa ela pretona ou ela... Já mais antiga na pele? Mais antiga nada, né? Até então parece que ia é ficar daquele jeito. Deixa ela pretona. Ah, ela vai é pretona mesmo. Acessórios. Vamos ver, piercing e óculos. Piercing... Brinquinho nas orelhas, brinco na boca. Olha o nariz, mano. Viking o bagulho. Olha o óculos aí do compadre. Só tem isso. com esse piercing no nariz aqui, ó. Confirmar? Sim. Vou com esse cara aí, com esse lesado aí. É nóis. Bora! O computador hum. analítico de sistema inteligente está ativado. Todos os sistemas Isaac estão online. Entra em cobertura na indicação para verificar a arma. O que eu tenho que fazer aqui? Entra em cobertura. Iniciar, Tô aqui na cobertura onde ele destacados. pediu. Morre, manda fogo! Veste bem sucedido. E? É isso então? Toque duas vezes em coisa para uma reserva. Arminha. Desse de arma iniciada. Atire nos alvos destacados. Alvos destacados, aonde? Na minha frente? É o é no. É ali, Tem né? esse de reserva bem sucedido. Ok. Muito obrigado. Boas-vindas, gente Aqui é Louis Chang, comandante do setor nordeste da Division. Ativamos você porque o Brooklyn está perigosamente instável. O Isaac nos informou sobre o seu progresso. Vá para os mais próximos e receba o seu equipamento. Tá bom. Vou lá receber o meu equipamento, meu. Meus equipamentos, meu. Vou lá receber, velho. Vamos lá. Corre, caralho. Me tranca, velho. Porra, da hora, hein, mano. Jogão aguardado aí. Vamos lá, no ponto amarelo. Meu. A gente, eu confirmei que sua companheira final já está aqui. É Entra em contato aí, assim que chegar. É mindingo, mano. É mindingo. Aqui. Nada aqui. dá pra abrir isso aqui também, não. Vamos subir direto! Você, Você vê não que teve bastante. Que é segura. Aqui, não. Você vê que teve bastante mudança né, do beta pra cá. A gente começa no nível 1 mesmo, lá antes era... a gente começava no nível 4 aqui ó, abrir aqui, abrir a galera ó, tudo jogador tudo jogador tem os nível 3, nível 1 aqui e aí galera vocês se estão me ouvindo ou não? acho que não, né? e aí, manós olha só a fila O ano Olha se encontrar agentes não, eu não quero encontrar agentes não Vamos ver se a, a animação dos caras mudaram Falar Falar, segura O melhor do pedaço, bem aqui Ah, tá O melhor do pedaço, bem aqui, beleza Ok, ok, estamos nessa porta Abre a porta, mariquinha Estamos perdendo toda essa área Os baderneiros estão vindo com tudo, bem aqui Coloque o seu pessoal aqui Vejo que chamaram mais alguém Agente Freilão Division, convocada junto com você. Somos parte da segunda onda. Eu não sei o que houve com a primeira, mas, infelizmente, ainda há muito a ser feito. Não sabemos muita coisa, e não podemos nos dar o luxo de perder, agora que Manhattan está isolado e o Brooklyn está em risco. Pessoas como eu e você somos o que sobrou na linha de frente. Com alguma sorte, saberemos mais quando encontrarmos o Comandante. Mais sobre a situação, sobre quem transforma as ruas em zona de guerra. Qualquer coisa que nos ajude a fazer nosso trabalho, agora se me permite, Tenente. O oficial Hazen e a equipe estão por dentro da situação. Se quiser saber notícias, fale com ele. Complete sua ativação no terminal para habilitar o status operacional Olha da... Olha no mapinha lá em cima a quantidade de galera aqui número. online, no servidor. Vamos lá. <risos> Verificando identidade. Olha a galera, tudo verificando. É o poupa-tempo isso aqui, velho. Olha o poupa-tempo da Sé aí, ó. Eu verifico o quê, mano? Eu verifico porra verde jogador para baixo. É. Ah, tá. Toda a galera que tá aqui. Eu não conheço ninguém. Então, tá bom. Então eu vou lá, vou lá arregaçar os caras Mas eu tenho que vir aqui mesmo, porra Tem um quadrado aqui, verificar Verificar a identidade Fudeu. E aí, carai, que porra é essa, mano? Yeah. R, que eu faço o quê? Grupo somente para amigos. Não quero. Privacidade. Somente amigos permite que amigos entrem no grupo diretamente. Os amigos no grupo também podem convidar seus próprios amigos. Então é um bando de amigo com amigo, com amigo daqui. Selecionar. Ah, mas eu tenho que selecionar alguém? Eu não estou entendendo, mano. Eu não estou entendendo, velho. Eu quero dar tiro nas pessoas. Quero dar tiro. Aqui é onde eu tava? Não, aqui. Vamos lá. Aviso, você está saindo da área segura. Tá, foda-se. Foda-se! Corre, porra! Ah, mano, eu vou ter que voltar lá, cara. Fodeu! Não quero mais mexer no computador tem um ferro aqui com o seu nome E tem um aqui com o seu Aí galera, tava tentando lá me conectar no negócio Né? No computador e não estava conseguindo Fiquei aqui, cortei o vídeo pra vocês Pra não ficar chato, saí da fase, fui atrás de um monte de coisa pra ver o que era Dei a volta no mapa inteiro, voltei Fiquei puto E olha só o que deu agora, que beleza Maravilha, hein? Meu Ubisoft tá bem preparado aí. Hein? Mal lançou o jogo e já tá dando o primeiro pau de rede. Muito bom, galera. É isso aí. Daqui a pouco eu volto aí, depois que tudo se restabelecer aqui. Valeu, é nós e vamos detonar, né? Vamos tentar. Não esquece de dar um like no vídeo e se inscrever no canal. Compartilha essa porra também. Vamos detonar!